Meu Deus. Fala, galera. beleza aqui. Fala, Eduardo. Estou aqui para mais um vídeo aqui para o canal da minha série Meus Mundos. E hoje eu estou nada mais nada menos do que no um Templo do Norte Para quem não sabe, o Templo do Norte é um mapa muito antigo da versão 1.1. Eu já comecei bem. Eu estou aqui para... Testá-lo, porque eu nunca joguei ele ainda E agora Chegou a hora da verdade Bom, eu sei que tem que colocar esse aqui, aqui Não, peraí Eu caí aqui, acho que não era pra isso ter tá acontecido Ó, eu taco aqui o ouro Ó, abriu Olha só Bom galera, este. É o Not Ele não gostou de mim Kenot <risos> é senhora não <risos> burlei aqui viu Ah agora tem que me matar Ah sou muito inteligente Renot é faz alguma coisa Nossa que quebrar aqui eu sei que eu... Eu vou até eu cair na água. Pronto, maravilha de vídeo. Pronto, morri. Agora eu tô sem nada. Não, não é possível. Não tem nada aqui. Oxi, oxi. Pera aí. <risos> Você tá com 29. <risos> Pera aí. Oxi. Bom, deixa essas espadas aqui. De banco se lá é que assim mesmo é pegar o arco, quanto espada, cara? Que eu vou fazer com tudo isso aqui? Vamos lá ó, ó, ó, quanto ouro, quanto ouro, quanto ouro, agora sim, Notch. fica feliz comigo, cara. Que isso, não é possível. Dei ouro pra... e yeah, Enote, beleza. Olha, piscou. Ah, oh, peraí, deixa eu pegar meus itens, né? Caramba, Notch, brigadão, hein? Falou. Mas. Perceberam o que, que é basicamente o jogo, né? Mas antes, deixa eu roubar uma madeira aqui. Não, opa, não. Vou pegar uma madeira aqui Vou Fazer um fudima, porque eu sei que o Not sempre vai me adorar. Que o Notch é humilde. Nunca vai me derrubar da ponte. Nunca vai me derrubar. Então, por isso que eu... Tenho certeza. Tudo certo. Vamos lá. Vitoral. Aqui, um capacete. Uma bota. Mano, é claro... Mano, o Notch não ia é gostar de um cara full diamante? Mas... Olha, só faltou uma maçã aqui, né? Que pena. Vamos lá. Ó, tem mais diamante aqui pra você, ó. Vou ficar com isso aí tudo. Vamos lá. Ei, é, mas... é, Notch. Ó, diamante aqui, hein? Ah! Notch! Você vai me matar full diamante, Notch? <risos> o Not! Ah note, você desumilde, você matou Fudima, cara. Tava Full Diamante, note Pra que fazer isso? Se tiver travando, não é o.. não é o OBS, não é nada. É porque é muito grande, assim é absurdo, cara, o tamanho do Note por dentro. Grande demais tá chorando de novo, Nod. Você tá triste, hein? Ah, Nod. Pera aí. Não. Meu desafio. Pegar no mínimo três packs de diamante com o Nod. Nod, aí. Não, agora eu tô sentindo, cara. Agora. Ó, oh, Cheguei. Não sabe. Olha, tem um negócio aqui, hein? O Nod. Quem tem... 800 anos antes de Cristo preso numa caverna até hoje o Notch, ele é o criador do Minecraft eu acho, acho que é é, o criador do Minecraft cadê o mapa dele e ele não faz mais nada comigo oi Notch vai fazer alguma coisa comigo, Eu vou morrer aqui falou ele é uma escolha dele aqui ele pode piscar, ele pode. Ele pode piscar e chorar. Ah, não, essa música aqui tá dando essa música. Só tô, tô mal, né? Music, pronto. Enote, cheguei. Certinho aqui. Ó. Tô com medo de você piscou. Opa! Maravilha Obrigadão, hein, Nott Olha, pior que tem mais Pera aí, Nott, só guarda essa aqui Eu sei que você às vezes Dá uma louca e você quer matar todo mundo Daí não dá, né meu? Tá, eu Por que eu tanta espada, cara? Eu não preciso de tudo isso aqui Vamos Vamos lá de noite já, Nott. Por favor, meu. Você chorou pra quê? que eu não tava aqui. Olha só como fica da hora de noite, gente. E aí? Obrigado, Nott. Tamo junto. E vocês a, tem gente aí que tá pensando. Ah não, vamos aí, só um segundo. Tem tá inglês, não tô entendendo. Peraí. Gente, quem tá perdido? E, as, e as, acha que a série de Minecraft que eu comecei com Samuel acabou? Não, ela continua. É que aí eu tô gravando mais. Pera aí, né? Pera aí, né, zumbi. Só um segundo. Ué, não tem? É. Pronto. Vem cá, vem zumbi agora. Em inglês, cara. Não sou bilingue pra entender. As palavras eu entendo, mas o resto não. Vamos lá. Dia seguinte. Será que... Oh, esqueci de guardar os diamantes. e <risos> Meu Deus, <risos> que barulho foi? Eu vou embora depois disso. Vamos embora. Por que, que tem tocha? Um monte de ouro. tá com um item ali, não veio Tá ótimo. Vamos lá. Notch. Estou aqui. Você piscou? Opa! Ah, que maravilha! Opa! Olha que maravilha! Tirar o zinho tudo daqui, ó! Não é aquele sistema mais elaborado, né? Viu? É, né, Vinicius 13, mas... Bom, eu consegui meu objetivo de é conseguir... Três packs de diamante. Olha que maravilha. Agora eu vou mostrar... Como é por dentro do note Eu já volto. Bom, gente. Eu não consegui colocar no espectador... Vou ter que ir por bloco mesmo. Caramba, de novo esse barulho, cara. Eu, eu vou criar de, de diamante, meu. Um diamante. Ah, pior que não dá. Ah, meu, vou ter que pegar bloco. Peraí, Pera aí, vou pegar pegar uns 80 packs de bloco e diamante. Bom, aqui eu vou eu voltei aqui crafting Table Aqui Normal, normal Grande diamante machadinho Beleza Agora eu vou pegar bloco Vamos lá Pera aí, Note Não, vou... não me julguem, e será que isso aqui dá? Eu tô com preguiça de carregar o tomão Vamos lá Você querer me matar? As <risos> ideias Vamos subir aqui. Lá, olha onde eu estou. Estou aqui. Lá, tia, eu vou ter que fazer uma cirurgia em você. <risos> olha só. Mã, imagina o trabalho que o cara teve para fazer isso aqui. Ixi, eu quebrei as lágrimas dele. Faz parte. Agora eu consigo descer aqui. Agora o note tá piscando sem parar. Mano, imagina o trabalho do cara, meu. Fazer tudo esse sistema. Agora tá louco o sistema. Olha isso aqui, cara. Agora o note tá bugado. Vocês querem ver o note bugado? Eu vou mostrar o note bugado. Pode dar como é que eu tô com medo de ele bater. Oh. O olhem o note bugado. O que está bugado? Ah, tá bom então, né? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixa like. Deixa muitos likes. Participe para receber todas as notificações. E. Fui!